Então, rapaziada, como vocês já sabem, eu mudei um pouquinho o conteúdo, estou fazendo reação aqui de algumas batalhas, estou separando algumas batalhas aqui para vocês, espero que entenda, o YouTube mudou as regras, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários o que está achando do novo conteúdo, rapaziada, obrigado a todos pelo apoio pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos, então separei as melhores batalhas aqui para vocês, então bora lá assistir, rapaziada. Esse cara no metrote porque ele é um fiasco Aí Johnny na minha frente vai virar churrasco Porque isso é um clássico igual Flamengo Vasco Já que o Belos perdeu, você vai ter o um novo Carrasco Bravo, bravo, bravo, bravo Porque eu acho son, que esse son. vai ser seu último trago Meu mano, eu te mato em, cena em MC tropa da vente, bate um furacão, sai voando daqui Bravo, vai bravo. Vendo como é que eu chego? No freestyle eu tô desenvolvendo, sem ia Eu não vou roubar o bico do Breno, ele Porque você sabe que eu chego e faço o show, mas você sabe que agora eu chego sem truque. Vou acertar a punch e vou jogar o mule. Porque eu vai vendo como no freestyle, eu sou o trem. Falou do Breno, ele já rodou, assim, você vai rodar também. Bravo, bravo, bravo. É segunda, faz o mule que é o Gabigol hoje em dia joga com a bunda. Insano, insano, Nissan, san. Os dois estão amassando, né? O maçonessa. É, você sabe que eu sou Fica se preocupando com a bunda dos outros, você tem que tomar conta aí da sua. Bravo, bravo. Boa, boa, boa. Tá falando do Gabigol? Meu mano sabe que se não marcou, nele, Ele botou a premiação, você querer o Pix na tua conta. Mentira, porque esse dia eu nem fui. Quem foi o Big Mike? Já você tava aqui, babando ovo dele pro hype. Boa, boa, boa, boa. boa, boa, boa, boa, boa. Cuidado, aí, eu vou virar a líder do rank. Já a sua tá à venda lá na praça do tanque. Tá insano, insano, insano, Mas insano. Tá insano. Quem ganhou sou eu. A bunda tá bem guardada no trem. Ah, eu tô vendo segurança da sua bunda. Alvo e o fugido eu tô da rua. Tá com inveja porque quer que o Bob cuide da sua. Fatality, fatality, fatality. Mel destruiu nessa, rapaziada. Mel destruiu nessa. É tá Brabo demais. Essa porra que é que ninguém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 Apolo vai tá chegando de um jeito mais feroz. Ele fala furioso e japonês, a rua é nós. Tipo, além de furioso, Apolo vem veloz. Oh, ah, oh, vem oh, veloz oh, agora, oh, não oh, espana. Oh, <tos> Acabou contigo, mano, você só apanha. Ei, é desenho, tá ligado que eu tô no caminho. Passei na tua frente, ralamba com batido. <tos> bravo, bravo, bravo, já é amassando nesse beat. <tos> Falei relâmpago, marquinho, era desenho, eu disse em Acabo com você rápido, passando de novo Relâmpago, marquinho. ele não entende nada, miado Relâmpago, acho que deve estar tá, ralhado Eu falo pra batalha com levada Vou te mostrar que aqui você não arruma nada Sabe por quê? Você veio só com decorada Marquinhos da ah, seleção, ah, ah, defendeu o título da semana passada é Acho que você não entendeu, explico pra você De aqueção brasileira, mano, tá no frumo Faço gol, é lá na chapa, pô Vinícius e Júnior Você manda de mano, eu sou eficaz Mas eu te mato com RAP, poesia É tipo Vinícius e Moraes Sabe por quê? Eu já te mato, meu mano Você pra mim é um idiota me joga o Rodrigo, mas você só sente o faro aqui dessa derrota Bravo, bravo, bravo, bravo Você parou, cara, força essa área Achando que você ia conseguir voar Se você é avião, você é caminhado. Você tenta me matar pra acabar com a sua vida. Você tá ligado que eu já vou te bater no e eu tô trabalhando com realismo. Falei que era pra essa era, pelo fato de eu tava voando e você confundiu com o militarismo. Eu vou te falar que eu consegui no meu caminho. E tio matou com a vela e isso sozinho. Cê não deu convidou o pavião, não imparecer fácil. Entra na favela e mata aviãozinho. Brabo, brabo, brabo. Bonito, nem tô pagando o pau. Mas que você falou de matar a aviãozinha que você não tá achando isso normal. Fazer parte da favela, todo mundo que nasce nela pra caixa. Mas nem todo mundo é MC. Fazer parte da favela, todo mundo faz. a gente tá pesando nela, tá fazendo ela subir. Fala, tá aí, que alguém sabe Brabo demais, hein? Prado amassando, Prado destruindo. De olhar e respeito, a favela precisa dos MC batalhando pra quebrar todo o preconceito. A favela não quer subir, não pode o barco fazer médico com prefeito. Não quer o pódio, não é tá aqui embaixo, pode deixar nós que nós tem que desse jeito. Brabo demais, brabo demais, brabo demais. Fatality, fatality demorou. big Mike Demorou, esse é o típico do favelado que é comandante, por isso você tá se enganando. Deixa aqui. Do Instagram, outros eles se animaram pra eles verem que nem só na boca que eles fazem dinheiro. Eu sou! Insano, insano, insano, patalho. Se você quer dinheiro na boca, eu faço dinheiro, a pedra pra minha. Você não tá entendendo, bruta. Que agora eu vou explicar pra você. A favela precisa disso e daquilo. A favela precisa de valor e não de se vender. A favela precisa de valor e não se vender. A favela tem que ser bem mais à frente. Ela tem que ter uma parada pra poder. Porque ele não de calar a boca de fuga E tem nesse bonde agora então eu quero ver Calma de Calma Só que sou o nacional Tem que ir um pra representar Porque esse é o sonho de vários menininho Vários MC na sede vai ouvir tentar Vários ganharam, vários ficaram no caminho É por isso mesmo que eu fiz, é o meu sonho Deus tá comigo e por isso que eu não tô sozinho Você quer ganhar o nacional? Você foi pro cente ao pote, só molhou o seu fuzinho Não, Boa, boa, não por boa, cente tá. Sabe que eu bato pau tem 8 horas para a parede Eu tô na pura calma ah! Sabe muito bem que eu faço Improvisado, cê não atura Esse ano eu vou pro nacional e mais jurado que segura Ok, ah! Ah! Jurado segura, é jurado que segura Olha meu parceiro nacional, sei que o tá com sede Porque ele pensa que ela é rua Sei que você tenta fica parando tu horas na parede Mas você rimou com a parede E eu rimo na rua, você tá de toca Sabe por que eu não rimo para a parede É porque a parede tem ouvido, um vidro, meu cotovelo tem puta Tudo ah! bem ah! Sabe, mano, bravo, bravo. Repara, seu cotovelo tem boca, quero ver ele encostar na minha cara. Oh! Sabe muito bem, meu mano eu tenho ânimo essa pateia. Seu cotovelo tem boca, mas meu coração transmitiria se der. Ok? Oh! Meu parceiro já chegou aqui nesse vídeo porque... Tá, tá, pá, minha rima é pipoco. Eu não preciso te acertar com meu cotovelo, porque a minha palavra já vale o soco. Oh! É batalha de rima, aqui eu tô avance. Eu aprendi com a filosofia de rua. Que uma pocha encaixada vale mais que o soco do Bronx. Tudo bem? Cala a boca, mano, porque você sabe eu fala. Sua palavra vale o soco, só que eu desvio e te dou um pedala. Bravo, bravo. Você quer pedalar, então pedala Robinho, depois a vitória vai se somar teves. Por isso mesmo, quem é aqui fazendo meu freestyle, pode parar essa parada. Só que é sobre comemoração. Invoca o Neymar e o Thiago, faça ponte de quebrada. Bravo, que bravo. É, você é uma, né? Então continua fazendo sua ponte de quebrada, já que quebrada você não é. Aê, tame... Pra tu, eeeh, yeah. mano, que é trap. Hey! É só rima, pula, pula, pipa, lança o trend. Eeeh, mano, agora no regime, faz um pulo, é só rima, é a rima e o swing. Eu não falei da sua aparência quando eu citei a sua autoestima. Essa é a nossa diferença. Você é estética, eu sou rua, eu sou rima, por isso você te falar que eu não tô tiroteiro Você tem que tentar fazer Não falei que você é filho Que você não tá entendendo, meu mano Agora é isso que eu te explico Só que a favela também é estética Para os pivetes achando bonito Não tem nada que você falo Mano, agora eu vou te dizer É autoestima Você olha pro espelho e fala assim Amo você Você tá ligado, mas já acredita Todo favelado é favelado Tá ligado, é questão de ser bonito Essa rima tá escrita, é não achar bonito Fazer o um feio e compensar a sua carinha bonita oh! Ei, Mano, eu te mostro aqui Ei! Você quer falar de freestyle, agora eu vou te explicar como é no free Quando você sabe que eu faço bagulho, agora isso é orgulhoso Todo conteúdo, se liga e cabelta, eu sou maravilhoso Ei! Demorou, você é um atrasado Você é tudo isso, mas esqueceu de você que agora eu tenho uma resposta, deixa o nariz empinado. Você que tá atrasado com o peso, só eu sou favelado e preto. Bravo, você já não sabe, faço rima de bagulho louco. Isso é de freestyle. Eu sou favelado e preto. Você tem que entender, não é ego, eu não me achar bonito, quem que vai dizer? Eu não vou lá, tá ligado? Quinta aqui, agora você me entendeu. Você falou que é favelado e preto. O é que isso tem a ver com eu? Eu nunca julguei isso. Você tá ligado? Que nós já percebemos. Mas divide a patinha, oh. ele é todo seu. Brabo, ah. brabo, brabo, brabo. Vamos, família, solta essa mão, mano. Vamos, vamos. Tá maluco? Doido, hum, né? Então rapaziada, separei aqui várias batalhas, espero que tenham gostado, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de verdade a todos pelo apoio e pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal do RimaSoloHD, obrigado de coração a todos pelo apoio rapaziada, e deixe nos comentários o melhor MC, a melhor batalha, o melhor flow, o melhor bate-volta, qual tema que você mais gosta, entendo que o YouTube mudou as regras, entendo de verdade, obrigado a todos pelo apoio, se inscreva no canal, tamo junto, é nóis, falou!